Fala galera! Bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do terceiro álbum do grupo americano TLC, o álbum FanMail. FanMail é o terceiro álbum de estúdio do grupo group americano TLC, lançado em 23 de fevereiro de 1999 pela LaFace Records e Arista Records. O título do álbum é uma homenagem aos fãs que enviaram cartas ao grupo durante o i.a. A Fanmail estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo aproximadamente 318 mil cópias em sua primeira semana de lançamento e passou 5 semanas no primeiro lugar. O álbum recebeu 8 indicações no Grammy Awards de 2000, incluindo um para o álbum of the year, e ganhou três. A partir de 2000, o álbum foi certificado seis vezes platina pela RIAA RE (Record Industry Associations of America) e vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Female é o segundo álbum mais vendido do TLC. Após o Crazy Sex Cool de 1994. E o álbum possui 17 faixas. A música mais conhecida é No Scrubs. É isso aí galera. Essa foi o review do terceiro álbum do grupo americano TLC. O terceiro álbum Fameo. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.